Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor, secretário político do em São José dos Campos. Estou gravando esse vídeo em solidariedade em apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da Vibras, pela manutenção dos empregos, pelos salários, mas também pela estatização da empresa, é, que faz parte do setor estratégico, uma disputa pela soberania nacional do nosso país. Né? Não podemos falar do Brasil soberano sem uma estatização desse setor que é estratégico, do desenvolvimento técnico, tecnológico e de defesa do nosso próprio país. Para isso, a estatização da Vibrasa é fundamental, não só para dar continuidade aos empregos e ao desenvolvimento aqui na nossa região e dos trabalhadores e trabalhadoras que nela trabalham, mas também para o nosso projeto de futuro, um projeto de Brasil livre e independente de verdade. Se a gente está falando de um Brasil com soberania nacional, nós estamos falando da estatização do setor estratégico, que é a Vibras. A gente precisa pressionar os governos, a gente precisa fazer a disputa, a disputa política, conversar com a nossa classe, porque a estatização da Vibras é de interesse de todo o povo brasileiro. Só assim nós vamos poder avançar enquanto país e nos desenvolvermos. O PCB está junto com os trabalhadores nessa luta, nós vamos avançar e vamos lutar por essa Vibras pública e 100% estatal, garantindo o desenvolvimento e a soberania do nosso país. Tamo junto, receber e os trabalhadores e trabalhadoras da Vibrais.